Carnaval 2023, pega! Fazendo assim é na areia, caipirinha Água de coco, cervejinha é na areia, água de coco herado. Sou praieiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro Tô solteiro, quem tá